Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu troco pra vocês um projeto aí, um token com recompensa muito promissor chamado Baby GMT. Então ele é o Baby Token mais esperado do momento e ele vai estar sendo lançado agora. Então eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas vai ser lançado agora, nessa segunda-feira, dia 18 do 4, né? 18 de abril de 2022. Então no momento que eu tô gravando, falta 43 minutos pra lançar. Então é agora às 18 horas, horário de Brasília, beleza? Aqui tem um link pra pré-venda, compra também na Pancake Swap e você pode estar tá clicando e pode estar tá sendo redirecionado aí para o site, ok? Mas antes, primeiro, o que, que é esse token, né? Se a gente tiver essa pré-venda? Basicamente, o BabyGMT é um token da rede BSCBP20 totalmente projetado para recompensar os investidores com a moeda do projeto Stepping, né? Que é a GMT. Então, para isso, eles dedicam 4% de todas as transações para comprar e distribuir GMT entre todos os titulares. Além disso, em nosso DEP, você pode farmar BGMT e GMT, né? Então, se torna mais uma ferramenta para obter mais GMT. Então, a conta inicial DEP tem várias opções de agricultura, e à medida que o roteiro do projeto vai sendo concluído, mais opções vão ser adicionadas ao DEP, como swap, NFT Marketplace, NFT Staking, Staking, Dow, Loterias e muito mais. E olha só, aqui tem a parte dos Farms, tá? Só pra vocês verem. Tipo, GMT e BGMT, que é do Stepping, né? E a Baby GMT. Então, olha só, a PY de 100%, tá? Tem BGMT com GMT, com a PY de 150% e BGMT com BGMT, 100% aqui. Então, tudo aqui é um Lock Wallet, tá? Então, basicamente, esses Farms aqui, pra você poder ganhar. Então, além de você ganhar recompensa, né? Rodando o Token, tem os Farms aqui pra você fazer também. Então, é uma possibilidade aí que você você tem, fechou? A equipe é Clariton C, né? E também o contrato é auditado. Aqui tem a oferta total, beleza? E aqui tem o um contrato oficial. Então, lembre que aqui sempre você tem que pegar o contrato certinho para não cair nenhum scan. Aqui também tem o Tokenomics com a distribuição, né? Então, aqui é 4% de recompensas, 9% do projeto, 1% de liquidez. Isso na compra, né? Já na venda, 4% de recompensa também, 12% o pro projeto e 1% de liquidez. E aqui tem o fornecimento também do token, ok? Então, basicamente, vocês podem ver. Fornecimento total, pré-venda, liquidez, e do dep inicial. Bom, o lançamento é aqui na Pink Sale, beleza? Eu vou deixar o link direto para vocês. Tá até falando aqui o lançamento da Baby GMT, tá aqui mostrando a auditoria. Basicamente, ó, como eu falei pra vocês, tá chegando 41 minutos aqui e basicamente uma questão importante aqui, vocês podem ver, é aqui ó, soft cap, tá vendo? Soft cap é de 50 BNBs e não tem hard cap, ou seja, pode bater uma meta de pré-venda muito maior do que a esperada, beleza? Então isso é muito bacana. E assim, esse vídeo não é uma dica de investimento, tá? Mas se você achar bacana, você pode estar tá entrando nesse projeto, como eu falei, os detalhes detalhes, são todos na descrição e no comentário fixado. E lembre-se, né, de adicionar também o contrato do Steppen, né, GMT aí na sua carteira, na sua wallet, se você for entrar no projeto, tá? É muito importante também explicar pra vocês o que que é esse Steppen, né, assim, quem não tá por dentro do mercado cripto, talvez não saiba. Quem já tá por dentro sabe, né, que é um dos projetos mais promissores atualmente, bombou muito, tá? Vou mostrar números aqui pra vocês. E basicamente, ele é um aplicativo, vou mostrar pra vocês, ó, aqui tem um download, vocês podem ver, ó, na Apple Store, Google Play, tá vendo? E aqui, basicamente, vocês vão ver, ele é um aplicativo, você compra certos tênis virtuais, e o que acontece quando você anda no seu dia a dia, na vida real mesmo, você anda, você caminha, você faz a sua corrida aí, pra quem sabe caminha, faz exercício físico, você vai ganhando dinheiro enquanto você anda, exatamente, que doideira então, são vários tipos de tênis tá vendo? No seu celular, você anda, né, com o seu celular ele vai tá marcando você andando e você vai ganhando dinheiro, e tem relatos aí de pessoas ganhando muito dinheiro com esse aplicativo, né, pessoas que fazem corrida é, atletas aí, ganhando muita grana e às vezes você, que tipo, pô, tu é sedentário, tá ligado? Mas você quer é, uma motivação para correr, para andar, aí tem esse aplicativo, você vai ganhando dinheiro enquanto você vai andando, é muito da hora, você pode alugar os tênis também, tá? E aqui é o projeto na CoinMarketCap, né, o Stepping, o símbolo GMT, né, tá subindo 20% só hoje, tá, nas últimas 24 horas, vocês podem ver que é recente, tá, o último dado aqui no CoinMarketCap é dia 9 do 3, 9 de março, 66 centavos de real, agora tá no pico, cara, tá aqui, ó, R$ reais, né, então assim, olha a mega valorização, muita gente fez muita grana aqui e tá em alta realmente, e tem vários projetos é, se inspirando no GMT aqui, então assim, é uma tendência para o futuro, a galera andar e ganhar dinheiro, então, então, assim, tem muito a crescer ainda, tá? Tem empresas fazendo parceria, tipo Nike, Adidas, querendo entrar nessa questão de andar pra galera ganhar dinheiro. E é aqui que a gente entra, então, na Baby GMT, né? Porque além de você investir diretamente na GMT, se você quiser... Pela Baby GMT você investe num token, então a ideia deles é aproveitar esse hype e subir junto com a valorização que ainda eu acredito ter do token GMT. E além de você ter essa valorização do Baby GMT, né? Poder ter essa valorização, você ainda ganha recompensas do próprio GMT, tá? Então aqui tá toda a questão, ó, tudo que a gente falou aqui, certo? Todo o Night Paper bonitinho. E aqui a gente vê um pouquinho do roteiro também, tá? Por exemplo, eles querem lançar mais pra frente um jogo, Play Earn, certo? auditoria na Certique pro quarto trimestre. Então tem algumas coisas aqui, ó alcance de titulares, como no caso de empresa, tá? Você pode dar uma olhadinha certinho no site. E galera, não tem segredo, esse é o projeto, é bem simples de entender, é um projeto aí pra você que quer aproveitar do hype aí do GMT e ter recompensas em GMT, além de poder valorizar o token, o próprio Baby GMT, o GMT em si. E outra coisa, eles estão fazendo um belo marketing aí, tá? É importante citar isso, então estão divulgando no YouTube, no Google, na Poconha eu vi também, vou deixar aqui em cima pra vocês verem, ó. Então isso é muito importante, tá? Pra divulgar, pra chegar mais pessoas, mais pessoas estão investindo no projeto, projeto crescer e tudo mais. Então assim, galera, não é uma dica de investimento, tá? Porque a gente tá no mercado de alto risco, tá? Tem vários riscos que você tem que saber. Mas, cara, é um projeto que tem uma ideia muito bacana. Então agora você faz a sua decisão, né? Afinal, eu tô trazendo conteúdo e é o seu dinheiro, você decide aí. Mas é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e façam a sua análise aí, tá bom? Tamo junto. Até a próxima.